Estamos com o Tiago Santos, é o grande vencedor do Prémio Arquivo.pt 2022, primeiro classificado. Tiago, antes de mais, qual é, que é a sensação de receber este Prémio? Ah, é uma sensação muito boa, não é? E um reconhecimento do, do, pronto, do, do, do trabalho que, que tive, mas também. Hum... Foi tentar honrar também todo o trabalho que já está feito da parte toda a equipa do Arquivo.pt, que tem todo este trabalho, que já agrega páginas desde 1996 e que, que dá um grande contributo para pronto para a preservação do nosso património digital. E também a minha parte é apenas um pequeno contributo para tornar esse património um pouco mais visível. E falando precisamente dessa solução, em traços gerais como é que pode escrever de facto o trabalho que foi apresentado? O meu trabalho foi conjugar os dados do, do Parlamento.pt com as páginas arquivadas pelo, pelo arquivo, fazendo pesquisas de todos os intervenientes na Assembleia da República desde 1996, a data em que o arquivo começa a agregar essas páginas, com nomes de todos os intervenientes, todos os deputados e todos os partidos, e construir basicamente um site, que é um, um diretório em que mostra a informação e organiza a informação de acordo com, com estes intervenientes, quer a nível uh, do partido político, quer a nível individual de cada um dos deputados. Depois deste momento de, de culminar, como disse, o trabalho realizado, o que é que se pode seguir do ponto de vista da evolução deste trabalho e que papel é que este prémio também poderá ter nessa mesma evolução? O, o, o trabalho, pronto, é, é, é, é, é indefinido, não é? Bem, no tempo porque, e espero também, se, se alguém puder colaborar comigo, estou sempre disposto a, a ter colaborações, porque o trabalho do arquivo continua todos os dias, não é? a requer páginas todos os dias, o Parlamento também, infelizmente, continua a funcionar, por isso, nos próximos conjuntos de dados lançados pelo arquivo o site será atualizado com esse conjunto de dados e também com os novos intervenientes da Assembleia da República e o trabalho continuará desse, desse ponto de vista poderá ter impacto no sentido impacto ou poderá ser importante acho eu, especialmente para quem estuda a opinião e também quem quer saber a opinião na internet relativamente a então essa parte tão importante da nossa vida coletiva que é o que é a vida que se passa no Parlamento e os intervenientes políticos e acho que poderão ter um vislumbre disso investigando o que, o que nós conseguimos recolher e, e estudando e fazendo casos de estudo sobre intervenientes sobre partidos estudar a, a opinião ao longo, pelo menos desde 1996, eu acho que são exemplos que podem ser interessantes para investigadores de, de, de ciência política, de, de comunicação, mas, mas também baixo para o cidadão comum, entre aspas, que tenha interesse nesse tipo de, de temática, sim. Muito obrigado pelo seu tempo e muito para mais. Okay. Obrigado.